A paz do Senhor gestor Samuel Oliveira, eu lhe chamo assim de gestor porque é assim, não é? Que o presidente quer que os demais pastores sejam chamados, só ele é o pastor, não é verdade? O senhor lembra daquela palhaçada que houve aqui em Garanhuns, que o senhor foi o presidente? Palhaçada promovida por Cândido de Freitas, um desqualificado, um homem que há muito tempo perdeu a condição de pastor de ovelhas, mentiu para o presidente, o presidente engoliu a corda dele, eu enviei vários comunicados ao presidente da nossa igreja, dizendo a ele que viesse conversar comigo, ou eu fosse aí, não tomasse nenhuma decisão antes de me ouvir, ele nunca me respondeu, e por fim culminou com aquela palhaçada que o senhor presidiu. Não estou lhe chamando de palhaço, palhaçada o ato, que inclusive veio um advogado que não é crente, que se o doutor Gennaro tivesse me dito na hora que era filho de um político aqui da região, eu tinha virado aquelas mesas ali todas por cima dos senhores. Pode ter certeza disso, porque como é que um assunto sério daquele é tratado na presença de um advogado não crente, e era o que mais orientava o senhor, juntamente com aquele palhaço do Peixoto, que chegou aqui em Garanhuns para trazer uma notificação, e mentiu aqui dentro do fórum, se espalhou pelo fórum, que eu estava me escondendo pelo fato de eu ser oficial de justiça, me escondendo para não receber a notificação. Eu não recebi a primeira notificação dos senhores, tá certo? Porque eu queria que o pastor Ailton me ouvisse. E eu avisei tudo isso que está acontecendo hoje, eu avisei os senhores, os senhores não são inocentes. E eu vou mais além, gestor Samuel, eu vou mais além. Já tem muita documentação com... A equipe de Roberto Cabrino do SBT, eles já vinham a Pernambuco para fazer uma grande e mega reportagem e nós é que seguramos, porque tem muitos documentos ainda que nós vamos passar para eles. A Rede Globo também quer fazer, mas só que nós não queremos, porque nós não confiamos na Rede Globo. Entende? Mas muita coisa, isso é só o começo, gestor Samuel, isso é só o começo. Eu, eu particularmente, no lugar do presidente e do filho dele já tinha renunciado junto com essa diretoria e tendo a humildade de pedir perdão à igreja, pelas almas que eles têm assassinado. Mas nós estamos com matalaias. o Senhor pesquise a minha vida, o Senhor não vai encontrar nem no meu trabalho, nem na minha vizinhança, nem dentro da minha casa, nem na igreja, algo que desabone nem a minha conduta, nem a conduta da minha família aqui em Garanhuns. Eu tenho 51 anos de idade, e os 51 anos de idade dentro da nossa igreja, isso aqui não é retaliação, o que está acontecendo não é retaliação, não é vingança, gestor Samuel, é clamor por justiça. E eu lhe digo uma coisa, que aquela palhaçada que foi feita naquele dia, infelizmente o senhor faltou com a verdade para mim e para meu irmão, quando o senhor e o Peixoto disseram que ia me informar o dia né, que o meu nome iria ser apresentado perante os ministros, e não nos informaram, porque sabiam que eu estaria presente, e eu desmascaria tudo aquilo, assim como o Cândido fez aqui, existe uma ata que foi feita por Cândido, e o senhor diz que essa ata o senhor nunca recebeu, e essa ata existe, essa ata está sendo solicitada mediante a justiça, e muita coisa vai vir à tona, muita coisa mesmo, eu quero lhe advertir, porque eu sempre considerei o senhor, eu tenho um amor profundo pelo pastor Ismael Oliveira, o senhor não imagina, tá entendendo? Tem um amor e um respeito pelo Senhor, mas o Senhor falhou muito comigo, falhou muito conosco. tá certo, pastor Samuel Oliveira? Então, é, nós estamos marchando para frente, essa diretoria corrompida da nossa igreja, ela vai cair, isso eu lhe garanto, eu lhe garanto, ela vai cair. Nós temos informações que inclusive, né, o, o, o deputado Adalto já andou procurando autoridades para tentar né, é, é, alguma represália contra a minha pessoa e esbarrou na minha condição, de homem de Deus, homem sério, homem que não tem rabo preso com ninguém, ao contrário de algum desses senhores, certo? E o Senhor aguarde que muita coisa vai vir pela frente aí ainda. Muita coisa, mas muita coisa. E eu quero lhe dizer, gestor Samuel, hoje são centenas e milhares de pastores e obreiros sérios da nossa igreja que estão conosco, autoridades que estão conosco. Eu não estou dizendo isso aqui para tentar me blindar de maneira nenhuma, que eu não preciso disso. Eu já disse para vários irmãos, se todos recuassem e me deixassem sozinho, eu marchava para frente, porque eu não tenho a minha vida como preciosa. A minha preciosidade é defender a verdade, tá certo? E lutar por justiça, porque os senhores literalmente me sacanearam, tá entendendo? Me sacanearam e vão pagar sim o preço por isso. Um forte abraço, Deus lhe abençoe e espero em Deus que o Senhor permaneça um pastor de ovelhas. Porque o senhor foi postergado, rejeitado por Ailton José Alves, que manobrou, tirou o senhor da vice-presidência para colocar o moleque do filho dele na vice-presidência. Essa que é a verdade. Deus lhe abençoe.